sem antes o amarrar, só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno.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 da nossa irmã Viviane Campos de Ramos Ao oferecermos este sacrifício a Deus Pela alma desta nossa irmã Queremos suplicar o Senhor O perdão dos seus pecados E também o descanso eterno E também a gente possa estar unido aos seus familiares E sermos solidários na fé com eles E rezar para que Deus lhes dê o conforto que precisam Neste momento de sofrimento Alguém aqui presente entre nós Faz parte da família da nossa irmã Viviane? Então com certeza está em casa Nos acompanhando pelas redes sociais Queridos irmãos, queridas irmãs O ponto importante do evangelho de hoje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 no trabalho, na igreja, no governo, entre os amigos e etc. Onde está a divisão, está a ruína, porque lá está a destruição. Quando o demônio da ambição, da calúnia, do ódio, da fofoca, Envenenam o ambiente As pessoas acabam se desconhecendo E com isto acabam com respeito E se ofendem uns aos outros E chegando até uma das situações mais graves Como a morte Tem gente que não leva desaforo para casa E diante de um mal colocado não custa nada para a pessoa tirar satisfação e fazer justiça com a própria mão. A televisão, nos noticiários está cheio de coisas assim. Queridos irmãos e irmãs, a divisão é um sinal claro da existência e da atuação do demônio. Ele atua por meio da mentira,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 E que não é somente questão moral, é questão também espiritual. Quando você conta muita mentira, isso é coisa do demônio. Quando você acaba de uma maneira ou de outra, trapaceando os outros, enganando os outros, tirando proveito dos outros, isso é coisa do demônio. Quando você gosta de falar mal da vida dos outros, uma fofoquinha, padre, o que, que tem? É coisa do demônio, falar da vida dos outros, não é de Deus, não. Quando você se pega julgando as pessoas, criticando as pessoas, condenando as pessoas por causa do erro, da falha que ela tem na vida dele. Isso não é de Deus, não. Isso é do demônio. Queridos irmãos e irmãs, o caminho para estarmos imunizados diante deste mal é escolher para a nossa vida em fazer sempre a vontade de Deus. Se desejarmos não ser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 quem faz opção para fazer a vontade de Deus, gera unidade aonde se faz presente. Quem faz parte da família de Deus, no ambiente que estiver, ele tem que gerar unidade, ele tem que gerar boa convivência, ele tem tem que se dar bem com todo mundo e tem que fazer com que as pessoas vivam bem umas com as outras. Agora quando a pessoa chega no ambiente e ela taca gasolina na fogueira, pelo jeito dela ser, linguaruda, já chega falando fofoca, já chega criticando, já chega pondo todo mundo em pé de guerra. Por mais que essa pessoa vá na igreja, não é da família de Deus. Não está gerando unidade, está gerando discórdia, está gerando divisão, está gerando confusão. O pai da confusão é o diabo. Então essa, essa pessoa não é da família de Deus. É um infiltrado na família de Deus. É a família de outra coisa Mas não de Deus A confirmação para tudo isto É aquilo que nos diz o final do evangelho de hoje Quem cumpre a vontade de Deus Está mais próximo a Jesus E portanto Está livre Das seduções do demônio Se quisermos ter a força necessária Para vencer a Satanás é fazendo a vontade de Deus. Sabe que o inimigo não suporta, é quando a gente toma uma decisão. A partir de hoje, só faça a vontade de Deus na minha vida. Isso o diabo não aguenta. Ele se afugenta. Por que, que o diabo tem medo de Nossa Senhora? Porque ela sempre procurou fazer a vontade de Deus. Eis aqui. A serva do Senhor, faça-se mim, segundo a vossa palavra. Então, o dia que você sentir-se fraco, que as tentações parecem querer te devorar, naquele momento que parece que você está sendo induzido a provocar uma pequena confusão, diante daqueles que você estiver junto, você ali, naquele momento, você renuncie aquele mau sentimento, aquela má intenção e faz um propósito, fazer a vontade de Deus. O que o inimigo não quer é que a gente faça a vontade de Deus. Ele quer que a gente faça a vontade dele. Isso que ele quer para nós. Queridos irmãos, queridas irmãs.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 E que Ele nos proteja, nos defenda, nos ajude a evitar, a sermos geradores da discórdia, da divisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Irmãos,